Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Chá com Alvinho. Vocês estavam aí aguardando ansiosamente. Nosso convidado de hoje não é a primeira vez que toma chá comigo. Ele tem 27 anos, é, mora em São Paulo, capital, em Novedade Tortuga, que foi a última edição do VD, terceiro eliminado, e agora aqui em Ucrânia ele chegou um pouquinho mais longe, ficou aí com a foi o nono eliminado, tirando as desistências. Seja bem-vindo mais uma vez, Edu Rodrigues, a casa toda sua. Muito obrigado. Achei que não ia te encontrar tão cedo, mas é sempre um prazer vir tomar um chá com você. É diferente de Tortuga, acho que esse chá vai ser um pouco mais quente. Ai, amigo, tomara, eu tô ansioso. <risos> é, pelo menos assim, né? Cumpriu o propósito de Second Chance, deu uma melhorada aí no, no, no, na trajetória Sim. comparado com Tortuga, né, amigo? Inclusive, a gente vai falar sobre, sobre isso. Gente, antes a gente começar e é, o primeiro chazinho duplo que eu estou tomando nessa temporada, os outros, as pessoas que vieram aí mais recentes, que quando já tinha chá ainda não chegaram por aqui. É, antes da gente começar essa conversa, já deixem um like no vídeo, que eu sei que vocês vão gostar, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para receber as notificações, dessa vez o vídeo vai ser postado direto e vocês vão receber primeiro do que que eu vou postar no Facebook. que As pessoas me cobram as coisas, você acredita nisso? Eu amo, eu vi as reclamações. Ai, ai, ai, a gente tem que, gente tem que fazer isso pelos seguidores, não é? Sim. Bom, amor, ao contrário de muitas pessoas, da maior grande maioria do, das pessoas que estão no Cash, que esperaram aí anos por essa oportunidade para voltar, esperaram 10 anos, 9 anos, 5 anos, você teve a chance de ter uma segunda chance Tipo, muito rápido é, é, Tortuga foi ainda esse ano, foi em 2020 é, Então, quer dizer, foi ontem é, Você acha que... É, como que você acha que é essa experiência? Assim? Qual que você acha que é a diferença de voltar depois de muito tempo para voltar tão em seguida? Assim? Sim é, Eu acho que é, Foi muito bom ter recebido o convite Na verdade, eu não esperava é, é uma vantagem sobre algumas pessoas, porque por mais que eu não tenha ido tão para frente em Tortuga, eu já estive ambientado, então, as questões, por exemplo, aquele monte de código que o Kevin e o pessoal do, da tecnologia implanta, as regras em Tortuga, já tinha algumas coisas que já estavam valendo, inclusive já estava valendo a questão do print, por exemplo, que foi polêmica aqui nessa edição. Uh, então, eu estava mais ambientado quanto tudo aí, quanto a isso, assim. Uh, então, foi uma positivo por isso, mas não que isso tenha, tenha, na verdade, sido uma vantagem. Mas acho que e também um pouco do sentimento, né? Foi tão recente, fez menos de seis meses que eu saí de Tortuga, eu saí no dia 25 de janeiro, e ou, 20, ou 26, eu acho que foi 25. Ah... Uh de janeiro, então foi tipo seis meses atrás, nem seis meses, então é, foi bem positivo, assim. É, foi, não esperava, foi legal ter recebido e tava como tava quentinho aqui dentro ainda, é, foi bom estar de volta, nesse, ter essa minha segunda chance, que não acabou é, ainda. É... <risos> é... é isso aí. <risos> Você acha que... que tem alguma desvantagem ter voltado tão recentemente assim? Olha. É eu acho que tem a desvantagem de estar tá muito mais ambientado. Então, por mais que eu acredite que as pessoas não levem isso 100% em conta, é, você ter jogado uma temporada recente te abre algumas portas e, te mo e mostra para as outras pessoas do cache algum tipo de vantagem. Mas são vantagens tão superficiais perto do todo, perto de tudo que acontece, perto da dinâmica do jogo, muito porque a gente tem o... 100% de abertura com a moderação para eles explicarem, para eles reexplicarem, para eles falarem de novo, para eles falarem de outra forma, é, as coisas mais técnicas, é, a dinâmica do jogo é uma coisa que mudou muito, mas como a gente tem um cast no, no Second Chance é, muito longínquo, tipo, não está concentrado numa época, diferente de um All Star, que são as últimas quatro edições, é, tá muito, então... Acaba tendo uma vantagem, mas ela é diluída em várias pessoas essa vantagem. Então, se 10 pessoas do cast têm essa vantagem, não é uma vantagem necessariamente, né? Então eu acho que esse é o grande uh, que pode soar uma vantagem para algumas pessoas, mas eu acho que não é essa. Mas você acha que é tipo, chega a, a trazer algum alvozinho? Assim, Ou você acha que não? Não acho que. Isso seria um alvo, é, inclusive acho que as pessoas antigas têm mais alvo do que as pessoas novas, é, olhando nessa linha assim, por vários outros motivos. Que aqui mais para frente, talvez eu vou soltando algumas. Quais seriam esses alvos que podem existir? Assim, uhum. tá não é eu, eu concordo com você. Eu acho assim é você, querendo ou não, você tá bem ativo e assim. O fato de você ter escolhido estrear, né? Você não é exatamente... Em Tortuga, você não era exatamente um novato no mundo dos jogos. Sim, sim. Mas você escolheu aquela, tra... aquela... aquela temporada para estrear. Então, quer dizer, você estava numa energia de jogo. E isso foi cortado muito rápido, né? Quando você é eliminado sim. muito rápido. Você ainda está com todo o pique de jogar ainda. E, quer dizer, é... você, querendo ou não... Isso é... Como Você falou, está fresco ainda, quando você recebe o convite para voltar, não, que bom que deu para voltar Sim. agora. Agora, uma coisa curiosa, falando sobre isso, né? É, as pessoas costumam achar temporadas de novatos, temporadas mais fáceis, mais tranquilas de você ir longe, mais tranquilas de você fazer o que o jogo é, pede para fazer, quando você já tem a malícia do jogo, né? Se você é um novato numa temporada de novatos mais novatos que você, né, que não tem a malícia do jogo, isso é visto como uma vantagem por muitas pessoas. Você, em Tortuga, não conseguiu desenvolver o seu jogo tão bem quanto você conseguiu desenvolver aqui em Ucrânia, que era um cast muito mais experiente, com muito mais experiência no VD e em outras franquias, assim, muitos jogadores muito experientes. E aí... Você consegue chegar bem mais longe, você conseguiu, enfim, é, reverter situações aí que a gente vai conversar sobre elas. É, por que, que você acha que o cast mais experiente foi mais favorável para você? Tá. É, antes de tudo, que eu acho que vale pontuar, para quem não me conhece, para quem me conhece só talvez relembrar, é que eu nunca tinha jogado antes de Tortuga uma temporada 100% de, de, de novatos. Por quê? Quando eu entrei no mundo dos jogos, eu entrei por Nigéria, lá no Survivor TW. E Nigéria era uma temporada FFF, Fans versus Favorites versus Fails. Então, 66% do cast era já antigo também. Só 33%, que era a minha tribo, que era de novatos. Então, das 24 pessoas, só 8 pessoas eram novatas. Então, é, eu já nunca joguei um jogo em que não tivesse essa interferência é, remota. Então, é, eu tenho entrado em Tortuga numa temporada de novatos, não sendo novatos, na verdade, era só mais uma prova de que talvez eu nunca fosse jogar uma temporada sendo 100% novato, com todos os sentimentos e todas as sensações e todas as aberturas que ser novato num jogo dá. É... São poucas as pessoas do mundo dos jogos atuais, não os antigos, mas dos novos, que tiveram essa experiência do jeito que eu tive, de estar sempre ligado com pessoas novas, mais antigas dos jogos em todos os meus jogos, é... mas assim eu acho que o grande diferencial de Tortuga para a Ucrânia para mim foi que é... antes de tudo eu sempre subestimei um pouco de survival e eu sempre me subestimei. Então é... lá no começo quando eu cheguei eu até falei no chá de Tortuga é... eu subestimei eu falei de eu achava que Survivor era muito mais fácil era muito mais só jogo do que realmente é tem muitas coisas envolvidas e o jeito que a comunidade de, dos jogos hoje lida com os jogos é, a gente vê isso então as brigas as discussões as amizades os relacionamentos que se formam dentro de tudo dentro dessa esfera diz é, muito sobre o jeito que se joga Survivor aqui no mundo de dos jogos e ao mesmo tempo é, eu me subestimei. Então, eu sempre falo uma coisa e as pessoas não acreditam, acham que eu falo só da boca para fora, principalmente porque eu flopo. Mas não é, e é sincero: eu não me acho tão bom jogador quanto as pessoas acham que eu sou. Uh, eu A diferença de Tortuga para agora foi que eu aprendi com os meus erros. Então, eu estive focado em não errar no que eu já errei. E isso foi o suficiente para eu ir mais longe e a gente vai chegar nessa parte aqui do Shine, que você vai me perguntar porque você acha que eu saí, e eu vou te responder, mas uh, eu não eu, eu me subestimei muito no passado, e hoje eu me subestimo menos, e eu não me, isso não quer dizer que eu me acho um bom jogador, porque eu não me acho um bom jogador, uh, mas eu entendi onde eu errei, uh, em todos os outros jogos que eu joguei, então eu vim de Tortuga, passei pro IEF e, e vim para a Ucrânia, logo em seguida, três jogos seguidos, em menos de seis meses eu joguei três jogos, uh, e aprendi, principalmente nos dois últimos, os, com os meus erros. Então, foi muito bom por isso. E acho que esse foi o grande diferencial de uma temporada para outra. É, sobre o cast mais potente, sobre o cre cast, é muito diferente. Eu nem acho que é válido de comparação. É, um de Chance é um All Stars, para as pessoas entenderem a dinâmica. É a sensação é a mesma acredito, que estive no All Star, mas deve ser muito parecida, de você estar tá jogando com pessoas potentes, com pessoas que sabem jogar, com pessoas com histórico, com pessoas com relações, com pessoas com conhecimentos diferentes e de experiências diferentes de jogos. Então, é, é, muito, é muito diferente. É, é mais pesado, tem muito mais coisa envolvida, tem ego muito envolvido, que é uma coisa que eu sempre converso muito com os meus amigos é, que são, que jogam e que não jogam também, sobre o quanto a gente é movido a ego, o quanto a gente, abre aspas, se tortura pelo nosso ego, mas eu acho que é, não é válido de comparação e cada um tem as suas vantagens e suas desvantagens. É, e como eu disse no começo, eu nunca joguei um jogo não sem, sendo 100% novato, e nunca, agora nunca mais você <risos> é, joguei as maiores franquias daqui por enquanto já que conhecidas é de Survivor é, tenho muita vontade de jogar outras tenho muita vontade de jogar outros jogos também mas é uma coisa que agora nunca mais você o novato então nunca botei essa primeira experiência como na minha primeira experiência que era Survivor TW Nigéria eu fui contra o FB então é, nem tive a experiência também que era um dos ambientes que eu poderia jogar desse jeito. É. Amigo, eu acho que você falou de algumas coisas aí que são interessantes. né? Primeiro, é essa, essa coisa da, da visão que as pessoas têm sobre você como jogador e da visão que você tem sobre você mesmo como jogador. É, eu acho que, assim, quando você chega com uma bagagem numa temporada de novatos, você sempre vai ser visto como um jogador é, diferente, que joga bem. Uhum. Você sempre vai ser esse alvo por já ter a experiência. Mesmo que você tenha fracassado em todas as suas tentativas anteriores, as pessoas vão se aproveitar, mais cedo ou mais tarde, é, do, da, do fato de que você tem experiência, né? Usando uhum. isso, o, acho que isso faz parte. Agora, essa, isso é muito real, assim, eu acho que você tem uma leitura muito boa do, do, de você mesmo, assim. Acho que você se subestima um bom assim, sabe? Eu, eu acho que é, mais do que o necessário, assim, porque eu não sei, eu, eu vejo, pelo menos assim, eu te acompanhei de perto duas vezes, né? É, em Tortuga, eu acho que a sua eliminação foi bastante circunstancial. Eu acho que foi... Acho que não foi, assim, não foi uma coisa que ah, meu Deus, como ele jogou mal e aí foi o terceiro eliminado. Eu acho que não foi esse o caso, sabe? É o que eu tava falando, acho que eu comentei isso no... no em um dos chats recentes, não tem certeza se fone do Ramon porque assim, você pode ser um, um jogador brilhante e ser FB da temporada, a gente viu o Pamplona aí, o Pamplona é um, é um ótimo jogador e acabou sendo o primeiro eliminado da, da temporada então eu acho que o Survival é, ele tem um elemento também que é muito de contexto, sabe? uma tribo errada que você cai pode te impedir de, de jogar, sabe? Então acho que assim não, não tipo não se tortura ainda mais que você tá ligado nessa parada aí de ego E do mesmo jeito que a gente fica a, a gente fica com sede de querer se provar e com sede de querer fazer o nosso melhor para alimentar essa coisa do ego também né entre outras coisas mas tem isso, sim é, eu acho que você fez o que eu acho que é o objetivo de quando eu acho que o que deve ser a meta principal de uma pessoa que volta numa temporada de second chance que é o que você falou você é melhor aprender erros e ser eliminado por erros diferentes, sabe? E Exatamente. ser eliminado por erros diferentes. É... Então, eu acho que você… Ser... Tipo, eu no seu lugar Sim. estaria bem tranquilo com relação à minha trajetória, assim, sabe? Sim, é... eu estou muito tranquilo. É... Ter saído de Tortuga foi doloroso na época, mas mesmo assim eu saí fazendo um jogo que eu acreditei ser o possível naquele momento. É... Assim, vou falar de novo desde o começo. Em Nigéria eu fiquei muito chateado, pensei em desistir de tudo, que bosta é essa, vou cancelar tudo e nunca mais vou aparecer aqui. É, os, alguns outros jogos aconteceram depois disso, joguei essa uma vez, joguei jogos vorazes, é, e foram alimentando essa coisa de ah, não sou bom, não sou bom, não sou bom. E aí eu falo que a minha primeira grande experiência jogando um jogo e me sentindo aliviado foi Tortuga. E fui o terceiro eliminado. Eu fiz o que eu podia fazer naquela hora. E, é, entendi que eu tinha muito mais a aprender com aquela eliminação do que eu tinha a é, criticar ou sofrer por ela. Tanto é que logo depois eu fui para o e tive uma trajetória que eu fiquei muito feliz e muito contente de ter feito. Saí é, no F7 é, convicto de que foi o melhor que eu podia ter feito e chego aqui agora, falando exclusivamente de Ucrânia, e é, saio satisfeito com o que eu pude fazer até onde eu cheguei. Muitas coisas, como você mesmo disse, envolvem é, você ser eliminado de Survivor. Algumas vezes você erra sim, e é erros que são 100% de culpa sua. Algumas vezes o jogo te leva a erros. E outras vezes, o jogo é o jogo e ele precisa ser jogado. E você precisa estar aberto a jogar com ele. E saber que você é. pode ser eliminado ou você pode vencer. Então você tá aberto uma, a essas duas hipóteses, pode te ferrar uma imunidade que vai para uma pessoa que não era para ir pode te ferrar tanta coisa exatamente. pode te ferrar uma prova de é. sorte uma prova de você não tá bem naquele dia enfim tem várias coisas que podem interferir sim exatamente eu acho que tipo assim não é não é não cabe sabe esse negócio de ficar falando sim. assim ah eu fui eliminado e aí eu errei eu sou péssimo tipo eu acho sim. que não cabe muito agora uma outra coisa que você falou na sua no seu comentário anterior é, eu, tenho, eu não sei se você vai concordar comigo, e aí eu acho que você pode falar disso melhor do que eu, é, pela sua experiência no, no VD. Eu tenho a sensação de que quando a gente entra num cast maior, cheio de nomes grandes, né, como Ucrânia, não que o cast de Tortuga não fosse um cast grandioso, mas a gente não sabe o que esperar, são novatos. Né? Pode ser um cast enorme, exatamente. lendário, pode ser um cast tipo, fraco. É... mas o fato de você estar alerta para a potência do cast você acha que ajuda você a não subestimar os jogadores que estão jogando com você mais do que numa temporada de novatos? É, eu, quando eu falei de subestimar lá no começo, na primeira resposta é, eu aprendi a não me subestimar e não subestimar os outros isso não quer dizer que eu consiga fazer isso para mim mesmo. Mas é muito difícil, a gente faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas eu aprendi a não subestimar os outros. E eu não aprendi, eu aprendi a não subestimar os que são os que parecem, os que são famosos por serem bons, terem ganho os outros jogos, enfim. Como subestimar aqueles que não tiveram resultados tão bons também e que tiveram essa segunda chance por algum motivo. Uh, então, eu aprendi, isso foi um dos meus grandes aprendizados. Eu não posso subestimar o jogo como um todo. Então, é... Uh, a gente, quando eu quando eu vi a divulgação do cast, foi a primeira sensação que eu tive foi, fudeu. É, a segunda sensação que eu tive foi, bom, se eu acho que fudeu, como eu consigo trabalhar com isso? E foi aí que eu acho que o meu grande que, que me deu a chance de chegar onde eu tô agora, foi isso, de que eu vou apegar a todos os erros que eu cometi e de pessoas diferentes me falaram, os novatos de Tortuga, justificaram os votos dele desse desse modo, o pessoal do IF me justificou por esse... Do, do, me eliminou justificando por isso, o TW Nigéria eu subestimei o jogo de uma forma, então, o que, que eu aprendo com isso? E foi aí que eu acho que eu consegui me evoluir. É, principalmente porque a, esse foi um aprendizado que eu tive, as pessoas podem não ter tido esse aprendizado. Então, eu poderia usar desse artifício. Isso era é. uma coisa positiva para o meu jogo. Poderia ser uma estratégia. Eu aprender com as coisas que eu já passei, pela carga que eu já tive em outros jogos e com os erros que eu cometi, para se ah, aquela pessoa pode estar tá achando que isso está XYZ, então eu posso me aproveitar disso. E isso acabou se tornando uma estratégia. E como eu disse, eu acho que cada pessoa vai ter a sua e cada pessoa vai ler o jogo e vai se desafiar de alguma forma. Algumas pessoas não, resolveram ligar o modo foda-se, vou fingir que eu não existo, outras pessoas não, vou fazer um jogo super agressivo, outras pessoas que não tinham um social tão bom falaram, não, eu vou virar o social bicho dessa temporada, e outros falaram, enfim, cada pessoa teve o seu jeito de jogar, sabe? É, eu vou. a gente vai chegar num momento que eu acho que ele é irônico para esse seu aprendizado, na sua trajetória em, em Ucrânia, falando de subestimar as pessoas. É... <risos> bom, você cai então na tribo, lá no começo você cai na tribo Mokoshi Uma tribo que eu acho que o cast e a plateia estavam lendo de uma forma muito diferente Do que a dinâmica interna mostrou que estava que acontecendo Aí você estava lá, bom, as twists estavam sendo usadas de uma forma favorável para vocês Acho que você estava se sentindo, você me corrige se eu estiver enganado, mas acho que você devia estar com a sensação de que você estava bem posicionado na tribo, as coisas estavam acontecendo de uma forma favorável, talvez isso tenha te desarmado um pouco para a primeira vez que vocês enfrentaram o CT. E aí veio a eliminação do Lindo. Conta um pouquinho desse, desse, desse, desse momento. Tá, do jogo. Eu vou falar primeiro da Mukoshi como um todo, tá? É... Quando teve cinco divisões de tribo e teve o sorteio e a plateia que dividiu, enfim, é... foi não foi ruim para mim, mas não foi bom. É... Não quero entrar nos méritos porque eu acho que essa é uma coisa que envolve pode interferir muito no jogo das pessoas internamente ainda. Mas foi Sim. algo muito bom para mim. É... Todas as pessoas de lá eu conversava, todas as pessoas de lá tinham uma certa abertura comigo e todas as quatro outras pessoas tinham... É, formas de jogar muito diferentes entre elas. Aproveitando, é uma coisa que eu bati muito na tecla com a moderação, é, antes de sair o primeiro questionário, que eu contei, que eu fui mandei um áudio, tipo, 25 minutos de áudio, é, contando a minha impressão sobre o cast, sobre as twists, etc. E uma coisa que eu falei para eles é, é: o que me assusta nesse cast e diferente de outros tantos que eu já vi com novatos e veteranos, é que é um cast muito diversificado. Então, a gente tem pessoas que são challenge bitches, pessoas que são social leads, pessoas que são super estratégicas, enfim, a gente tem pessoas muito diferentes, de categorias muito diferentes, de épocas muito diferentes, que cumpriam papéis muito diferentes nos jogos que jogaram. Então, é... era uma... Um cast muito difícil de se encaixar. Mas eu fiquei feliz com a Mokoshi. É... Eu não acho que eu subestimei a Mokoshi, mesmo tendo tomado um blind. É... Por mais que a gente tenha ligações com as pessoas dentro da nossa tribo, é... e a gente confie nelas e espere delas que elas confiem na gente, é... a gente sabe que só uma pessoa vai vencer survival. E, como eu disse um dos grandes aprendizados que eu tive é não subestimar as pessoas, sendo ela o cara que vai fazer a expo Tour, ou sendo ela a pessoa que vai se fingir de morta. E, e, ironicamente, dentro da minha tribo a gente tinha esses dois extremos. E tinha as pessoas diluídas no meio disso tudo. Então, uh, foi um dos meus aprendizados e que eu soube pôr na prática dentro da Mocóxi. Então, eu me sentia confortável e acho que eu poderia continuar me sentindo confortável, indiferente das situações. Obviamente, um blind é muito desfavorável ao seu jogo. Com certeza é. Mas ele era muito mais fácil de reverter é, e de eu trabalhar com ele do que poderia ter sido em outros momentos da minha vida. Então, é, não acho que foi subestimar. Acho que foi formas do jogo... É, eu acho que agora posso falar do Leandro... Da Marcela e do Kleber enxergarem o jogo como um todo, é, enxergarem a situação da tribo como um todo e tomarem uma decisão. É, claramente alguém tomou essa decisão antes de passar para os outros dois e claramente alguém preferiu arcar com os pre o preço de tomar essa decisão antes de passar para os outros dois. E, me deix... e inclusive o preço de não me contar e me deixar tomar um blind, a gente viu a saída do Pamplona, por exemplo, é um grande exemplo, foi um 4x1, ninguém esperava a saída do Pamplona, e mesmo assim ele tomou um 4x1, hum, será que ele tomou um 4x1 ou as pessoas se articularem para alguém não ficar sozinho? Foi uma decisão tomada, e foi uma decisão tomada com sabendo as consequências que, que teria. O, a pessoa que tomou as consequências Que tomou essa decisão dentro da minha tribo Pensou nas consequências Preferiu me manter de fora E arca ou arcou ou vai arcar com elas Eu acho que é isso, assim Sim, sim. É, E não, até porque Tem uma coisa que é, é, uma, é uma máxima de survival Que eu acho que ela é, assim é, Ela é muito verdadeira, né Você só sabe quem tá com você Na hora que você vai pro CT né? Com certeza Antes Antes disso, você acha que a pessoa está com você. Ela pode ser uma ótima mentirosa, né? E faz parte, está dentro do jogo, né? É, então, eu acho que, que é isso. Você ficou imune naquele, naquele CT, não foi? Na prova? Sim. Você acha que se você não tivesse ficado imune, teria saído você ou lindo? Acho que teria saído lindo. E, e se ele não tivesse ficado imune. E se ele tivesse ficado imune, acho que tinha saído o Kleber. E é isso que eu vou falar. Não vou continuar a frase. Ah, olha, não pode falar de uma vez, então. <risos> pode falar de uma não, vez. é porque as pessoas, as, as três outras pessoas ainda estão no jogo, que foram as pessoas que me deram blind. Então, é, prefiro não. Mas ah. acho que se eu tivesse... se Por exemplo, se o Haddad tivesse ficado imune, por exemplo, é, eu... Acho que teria saído o lindo. Se o Lindo tivesse ficado imune, eu acho que teria saído claro. Hum, entendi. Bom, beleza. É, é uma coisa que, enfim, né? Quando você. Normalmente, quando você deixa uma pessoa de fora do plano, você tende a olhar como bora, mas as dinâmicas são muitas, né? Bom, Sim. Aí, bom imagino que depois, mas tá, tudo bem. Você falou aí que você rebolou sua raba, reverteu, conseguiu se sentir. Mas incluído de novo na tribo. Mas que deve ter dado um friozinho na barriga no primeiro momento. Muito. É, eu fiquei realmente chocado. É, não esperava. É, fiquei muito chocado pela forma como foi feito. É, e da forma que as pessoas reagiram a isso internamente na minha tribo. E o restante do cast. E as demais ligações que as pessoas têm dentro do cast. Com as outras tribos. E é uma prova viva disso é que logo depois foi ativada a swap. Então a gente é, a swap poderia ter vindo mesmo não tendo acontecido isso, etc. Mas a gente viu que isso logo depois foi usado um poder que mexeu na que mexeu no jogo. Então é, as pessoas reagiram às pelo menos aquelas duas eliminações da noite de alguma forma. Sim. E acho que uhum. eu tive que me mexer Eu tive que me mover Eu tive que falar com pessoas Eu tive que falar com pessoas que eu não falava Eu tive que deixar ele de falar com pessoas que eu falava para conseguir me manter no jogo Até mais quatro CTs aí sim. Você sim. diria que naquele momento ele a swap salvou sua vida no jogo? Você acha que sim ou não? Olha, eu posso estar sendo muito inocente Talvez eu esteja. E me diz mais que eu estou sendo inocente do que não. Mas eu acho que não teria que me preocupar no curto prazo. Entendi. Bom, mas aí veio a swap. E veio uma swap que eu acho que tá ditando muito o, o jogo desde, desde que ela foi formada. né é, é uma swap que tá com uma carinha muito muito de cabo de guerra. né então, Álvaro, a gente. É, uma coisa muito bizarra desse jogo, e todo mundo que sair a partir daqui pode confirmar, porque assim, eu é, vou falar do, dos, das pessoas que foram eliminadas antes de mim, tá? As pessoas que foram eliminadas antes de mim, elas tiveram alguns grandes problemas no jogo delas, e eu não tô criticando o jogo delas, mas elas tiveram algumas coisas que pecaram por um todo. Então eram nomes, por exemplo, Vou falar o exemplo do Rafa. O Rafa era um jogador que eu não esperava que ele saísse. Foi um blinding em ele sair. Só que as justificativas para ele sair e a forma como foi feita a eliminação dele fez sentido ele sair. Pelo menos o que contam internamente, pelo que ele falou no chá corresponde também. Enfim, a saída do Ramon é triste, é ruim. Tiveram que enganar ele no final, tiveram. Mas, pô, ele era uma pessoa que tomou um punitivo. A gente estava na, na merge... O punitivo, o ter um punitivo numa aliança, num jogo em que a gente ainda não... Tem gente que ainda não foi para o CT, teve gente que foi para um CT, esse foi meu segundo CT da, do jogo todo, entendeu? Tipo, o jogo ainda não tava 100% formado. É, as alianças não estavam 100% claras, as, as proximidades não estão 100% claras. Então, todo mundo que foi eliminado antes de mim, é, suava, suou meio que ok, em termos de reflexos no jogo. Tá? É... A minha saída. Ela fez um divisor de águas. Por dois grandes motivos. Um. Todo mundo queria a, sua, a merge. Ou grande parte das pessoas. E as pessoas que não queriam a merge. Ficaram visadas por não querer. Tá? É... Então teve esse primeiro momento. Presto ou... nós queríamos. Pré, é pré-eliminação. Pelo que a gente discutiu internamente, todo mundo queria que essa merge viesse. Ah. É, quando me trocaram de tribo. É, primeiro, não sei se você ia fazer a pergunta especificamente ah, sobre isso. Antes da gente falar sobre a troca, só me diz assim. É, dado, porque assim, o que você está me dando de informação é que as coisas não são tão claras como elas parecem. Se eu li direto. Se eu li se eu, é isso. Se eu li direito. Né? É isso. Elas não são. Tão, tão evidentes como elas podem estar tá aparecendo. Ainda mais na tribo que você estava antes de ser trocado, que é uma tribo que não foi testada. Né? Não foi para você ter essa tribo. Né? A eliminação é que teve foi do mundo, que foi uma desistência. É... É mas como é que você se sentia dentro da tribo? Você, quer dizer, você falou que você estava se sentindo ali, você achava que não era o fim do, o fim do túnel, a, a Mokoshi pós é, eliminação do Lindo, mas... Entra na Swap, a Nova e você Arilo. você é o único... ...confortável. E eu fui 100% separado da mococha A Mocócha inteira ficou na outra tribo, Marcela, Kleber e Haddad. E eu vim sozinho para outra tribo, a Nova Sim. e Arilo. É, eu me sentia... Bem... Assim, que nem você perguntou. Eu me sentia, dentro do possível, confortável dentro da mococha antiga. Porém, se viesse uma Swap, eu estaria muito feliz. E ela veio. E ela veio. É, Melhor não é... a prova, né, amigo? Exatamente. É, e aí, com a nova tribo, eu me senti confortável, me senti feliz, me senti acolhido, me senti próximo de pessoas, criei relações com pessoas que eu não tinha tanta proximidade e é, pude estreitar laços com pessoas que tinham me aberto portas na fase tribal de cinco tribos. Então... É, tinham pessoas da Perun, tinham pessoas da Zória, tinham pessoas da Vélez, tinham pessoas da Yarilo Iniciais, que eu conversava, mas estavam em outras tribos não tinha, não tinha, Eu não ia jogar diretamente com elas é, Não, ia, Dificilmente ia para um... Bom, CT não, porque a gente ia pra CT todo mundo junto, uma bagunça muito doida, dedo no cu e gritaria Mas, você entendeu? Tipo, não, não é Sim. a mesma coisa de você estar tá no dia a dia é, é, da mesma tipo tribo da Eram pessoas que, tipo assim... É um tipo de relação diferente. O social que você faz com a pessoa que não está na sua tribo é diferente do social que você Exatamente. faz com a pessoa. Exatamente. Então, acho que eu me sentia confortável e achava que meu, e meu jogo começou a dar certo ali. Tá? Foi a partir dali que eu me senti seguro. E foi a partir do momento em que me trocaram de tribo que eu parei de estar seguro. Sim. E aí, vamos lá, então. Vamos falar sobre essa troca. É, essa troca ocorre depois da eliminação do Ramon, com a desistência do Montoso, e aí ativam esse poder que era para trocar uma única pessoa, e aí trocam você com a Marcela. Primeiro eu queria, eu queria que você me falasse assim, por que, que você acha que você foi a vítima dessa troca? Por que, que foi justamente você... É, e, e, enfim, se você acha que isso foi uma maneiras de tentarem proteger Marcela também, essa troca, enfim, se você... É. se você, se oh, você em alguma... Momento... Pode falar, pode falar, desculpa. Não, se você em algum momento também chegou a pensar, porque, enfim, quando você faz esse tipo de troca, eh, como um movimento estratégico, eh, enfim, se eu te puxo para minha tribo para te eliminar, eu posso até sabotar a prova, né, para poder, tipo, para poder fazer isso acontecer enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre a dinâmica, o que que aconteceu. Vamos lá. Antes de tudo, quem foram os quatro queridinhos? O Ali, o Alisson da Camila, <risos> o Yuri, o Kleber e o Wesley. Incrivelmente, dos quatro, três estavam na tribo de lá. Dos quatro, dois eu tive relação. Então, o Ali na minha tribo e o é... Kleber na Mokoshi. É... Incrivelmente Trocaram um Mokoshi com um o Então o foco não era o Nia Concorda? É... Faz sentido Faz sentido Então o objetivo não era o Nia Por exemplo, eu acho que se a velha tivesse um poder Desse nas mãos, que nem o Wally tinha Talvez ele quisesse unir Os, os, os velhos é, talvez se fosse o Wesley com esse poder, o Wesley poderia querer unir os Perun, né? Então, trocar o Mococchi com o Mococchi, alguém que não tinha interesse em manter todos os Mococchi juntos, tomou essa decisão. Por mim, bora lá. É, qual foi a minha primeira reação? Eu não esperava que isso fosse acontecer. É era uma, era uma estratégia muito bem polida, pensada e estrategizada. Não sei qual é a palavra certa para isso. Acho que é estratégia. Acho que, Enfim, que estratégia. É... Quando eles me trocam de tribo com a Marcela, tem três opções, tá? Uma, queremos trazer um botão e aí poderia ser, ou poderia ser outra pessoa. Então estamos felizes como Zória e queremos eliminar trazer um botão porque talvez a Marcela não seja esse botão e aí junta com, com a opção 2, que é queremos proteger a Marcela, ou 3, se a Marcela sair, tudo bem, se, se eu trazer um eu preciso de um botão aqui, mas eu não quero me queimar com ela, aquela tribo ganha tudo, aquela tribo está ganhando tudo, aquela tribo realmente está muito melhor, então se ela ficar ótimo eu protegi ela. Se, ela, se eu não trazer ela, talvez tenha a chance ainda dela ser eliminada, eu não preciso me queimar com tudo isso. Então, são três grandes opções. Uhum. É, quando eu cheguei na Zóia, a sensação que eu tive é de que eu tinha lepra e que ninguém queria interagir <risos> comigo. É... é horrível essa sensação, eu já senti, ela é horrível. É, as pessoas não me trataram mal, mas também não fizeram questão de eu estar lá. Foram poucas as pessoas que fizeram algum tipo de questão, inclusive do tipo... Se chega uma pessoa nova da sua tribo e você não está confortável é, com a sua tribo, você procura ela. Sim. Né? Sim. E não foi o que aconteceu. Então foi o primeiro sinal amarelo que piscou na minha cabeça. É, o segundo é, quando eu saí da minha tribo que eu estava, as pessoas da minha tribo vieram me procurar para falar que estavam preocupadas. Então já acende o segundo sinal amarelo. E aí... Com a dinâmica que foi acontecendo, eu não tinha muito... Com a leitura de jogo que a gente tinha naquele momento, ou que eu tinha do jogo naquele momento, me permitia poucas opções de trabalho. Poucas opções por quê? Muito pelo, pela carga que alguns personagens dentro do jogo têm e muito porque eu já tinha ligações com algumas pessoas. Então, eu tinha que escolher um lado naquele momento, só que eu não, eu não era um número naquele momento. Então, eu precisava que mais pessoas tomassem a decisão. Então, eu acho que essa troca, ela aconteceu exatamente para isso. Para suar que ah, eu precisava de um, se eu precisar eliminar o Eduardo, ele vai ser um botão aqui, ou não. Se eu... Talvez eu trago um número que vai reforçar isso. Ou... E aí, na verdade, existe uma quarta opção que eu não ia falar, mas eu, eu acho que talvez seja importante falar. Que a quarta opção é, eu sou o alvo. Eu posso trazer alguém mais alvo que eu. É... Ou que eu acredite ser mais alvo que eu. Então, e eu acho que eu me encaixo nessa última opção. É... Eu, dentro da Zora atual, parece que eu estou falando com Enigma, gente, mas é porque, real, eu não quero citar nomes e falar não, de pessoas especificamente, não que Não, Só amiga, que eu quero o eu... que está acontecendo dentro do jogo e tá, eu estou entendendo o suficiente, assim, o, o seu raciocínio. É, é, então, é, as pessoas teriam que ter essa, é, ter, poderiam ter jogado com essa última opção, que eu acho que aconteceu e foi a forma que eu lidei dentro da zona. Uhum. Sobre minha eliminação especificamente, que deve emendar nessa pergunta, imagino correto? Sim, sim. É porque, assim, o, o curioso é que me chama atenção na sua, no que você está falando aí sobre a dinâmica da tribo. É, e aí eu acho que pode ter a ver também com o fato de que você usou o ídolo, né? Que poderia ser verdadeiro. É, e aí eu já quero, já quero entender se as pessoas sabiam dessa possibilidade, se elas sabiam que você tinha esse ídolo. Mas quando você é um bóron óbvio você espera uma votação um pouco menos dividida do que aconteceu, né? Foi um 3-2-2 que aconteceu ali na, na... No máximo, assim, tipo, se tem uma pessoa ali que está se sentindo ameaçada, talvez ela se junte com você para, se o ídolo der certo, você usar, mas, enfim, houve conforto suficiente para fazer um 3-2, além da pessoa que votou com você, na minoria, né? Então, primeiro, é, antes de você falar desse, dos detalhes do que, que você acha que aconteceu... Você é, acha que a prova foi sabotada? Para você ser eliminado? Você acha que foi? Sim. Entendi. Sim, e ponto. É isso. Sim. Porque a diferença foi muito grande, né? De, de desempenho, assim. Não, e, Mas... e para mim, oh, Alvin, é que existe uma coisa, uma máxima de survival para mim, que é ou você escancara ou você mente muito bem e o escancar é fazer coisa certa fazer coisa errada, ou você mente muito bem. É... E isso é normal nos jogos, tanto no reality show quanto no mundo dos jogos, isso é normal. É... Quando você posta no um tremeio, a sua preocupação é saber que prova é. O tremeio existe exatamente para isso. Então, se você chega numa hora da prova, e durante a prova, uma pessoa vira para você no privado e fala assim, amigo, eu não sei ideia do que eu estou fazendo. Eu nunca vi essa prova antes. Quer dizer que a pessoa não se preocupou nem em ler o tremail E não é que ela não teve... Ah, hoje ela teve um dia movimentado. Não, eu sei que ela não teve um dia movimentado. Ela foi dormir às três horas da tarde e dormiu até às sete. E daí das sete até às oito, até às nove, ela teve duas horas para pelo menos abrir uma prova de nona tem Pelo menos nas últimas dez temporadas tem essa prova. E olhar o que é. Ou ir no Google e olhar o que é. Então, assim... É foi foi foi sabotado. E diferente de outras sabotagens em outros momentos do jogo, de jogos e de outras temporadas, enfim, essa era uma sabotada, sabotagem que ela fez sentido no contexto de tudo que aconteceu até agora. Então por isso eu tô falando, não foi uma sabotagem de, uou, wow, você arrasou, use isso no seu FTC. Não, se você usar isso no seu FTC, é uma vergonha. Desculpa que nem eu falei para você no em Tortuga, quando eu fui eliminado, oh, se você fez essa jogada, parabéns, use ela no FTC. Não, não use essa sabotagem no seu FTC. Ela é uma vergonha para o seu jogo. E não porque é, é super elaborado, é só porque não use, porque não tem mérito nenhum nessa sabotagem. Ah, porque caramba. tipo é, porque a chance de, de, de vocês de perderem se não tivesse sido sabotado, né? Não tô dizendo Exatamente. que foi, tô dizendo assim. Partindo Sim. da ideia, se você está certo e a prova foi sabotada, se não tivesse sido sabotada, dado o histórico do desempenho das tribos, a chance era que vocês perdessem mesmo assim. Né? E somar mais uma coisa, do tipo, para você sabotar uma prova, você precisa ter convicção de que a outra prova, que a outra tribo não vai bem. Que não é o caso. A outra tribo não ia querer sabotar uma prova, a outra tribo não ia querer eliminar é, ir para um, F... Por um CT tão perto de uma mud que está... Que é tão querida por todo mundo Tipo, tinha milhões, milhões e milhões de fatores para isso Então eu acho que tipo, foi sabotado Com certeza foi Por mais de uma pessoa e, é... Mas não usem isso como mérito do jogo Porque era uma jogada Óbvia que nem precisava disso Para acontecer, entendeu? Tá, é e aí Beleza E aí o que, que acontece? Agora sobre o 3-2-2 Vamos lá uhum. Sobre o ídolo que junta nessa resposta Quando eu cheguei na tribo Eu coloquei uma coisa na minha cabeça Eu não vou Inventar mentira sobre outras Isso, é, isso é, eu decidi no jogo As pessoas do podcast me zoaram No, no podcast não no, é, no podcast da temporada Falando que eu coloquei A minha frase do jogo era Se vale tudo para ganhar Survivor Eu não acho Se vale qualquer coisa Eu não acredito nisso, saio mas eu sigo acreditando nisso Isso é uma verdade máxima para mim Dentro de um ambiente igual a isso Para mim não vale qualquer coisa Se as pessoas valem, beleza Elas lidem com isso da forma que conseguirem lidar Isso diz mais sobre elas do que diz sobre mim é, Então, era quando eu cheguei nessa tribo Eu coloquei na minha cabeça Eu não vou derrubar ninguém é, Não vou inventar nada sobre ninguém No nível pessoal Ou no nível de jogo para conseguir isso que eu estou fazendo esse foi a minha primeira grande massa a segunda grande máxima foi eu preciso ter um álibi e não é que eu preciso jogar algo nessa pessoa mas eu preciso ter alguém quem focar pelo meu histórico de jogo fazia muito sentido eu ir eu no Kleber, porque afinal eu já botei nele afinal ele poderia ter coisas contra mim afinal né tá, tá estaria posto essa opção é... Eu só vou falar do meu voto, qual foi, tá? Não vou falar dos outros, de quem foi em quem, mas é óbvio. <risos> é, eu fui no Kleber e, como eu disse lá, o silêncio diz muito mais sobre esse voto do que eu poder eu just, tentar justificar ele. Sobre o ídolo, eu precisava criar, não é paranoia, eu precisava criar uma coisa que fizesse, que servisse de incentivo para as pessoas a qual eu precisava aproximar, um motivo. Eu não contei para nenhum deles, mas eu... Dei a entender que isso poderia existir E ao fazer essa possibilidade acontecer Eu criava um novo panorama de visão de jogo Que é, beleza, se eu sair o que é óbvio Já que eu posso ter sido colocado aqui para ser o botão Então vamos mostrar quem está com quem E foi mostrado, afinal tivemos um voto 3, 2, 2 Com justificativas maravilhosas, muito bem feitas E aí agora sim se essas justificativas que foram postadas Tanto nos votos contra mim Tanto nos votos contra Débora Tanto nos votos contra o Kleber é, São mentiras Parabéns Essa é uma jogada que merece estar no FTC Mas eu duvido que tenha sido Ou as pessoas mentem realmente 7x6 Outras pessoas mentem maravilhosamente Muito bem Ou eu pelo menos já mostrei 10% do que está acontecendo No jogo sim e aí, amigo? Bom, é... você provoca essa... Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar só sobre saber que... Me perguntaram muito se eu sabia que o ídolo era verdadeiro ou falso. Eu não sabia. Eu realmente achei e peguei. Sim. Tá. Então... É... É... <risos> Sim, então... Gente tá com... é, olha só. É você, como você disse eu acho que você tem razão nisso você provoca uma uma mudança de dinâmica na tribo na porta da fusão né? enquanto a tribo Yarilo tá lá quietinha, ninguém sabe ninguém colocou nada à prova, ninguém sabe o que acontece ali dentro de verdade, as pessoas podem ter as convicções delas, mas não passa disso até agora é... e aí vem a merge, ativam a merge em sequência primeiro como você se sentiu saindo na portinha da Merge, eu acho que deve ser uma frustração, tipo, gigante, que é uma meta de todo mundo. E você tinha dito já que quando se formam as tribos, as coisas não estavam tão óbvias, assim, depois do que você fez, depois desse, desse... Não só do que você fez, mas depois do que aconteceu na dinâmica da tribo na última rodada que você saiu, é, você acha que isso bagunça ainda mais as coisas para essa fusão que se inicia hoje? Sim, duas coisas. É, uma é, fiquei muito triste por ter saído na porta da MUD, era uma meta de muita de quase todo o cast, é, era um objetivo um pouco pessoal também, mas é o que eu falei, eu fiz tudo que eu podia fazer, o que estava na minha mão no jogo, eu acho que eu fiz. Diferente de Tortuga, diferente do do, do outro do IF que eu fui a Sabudoka, diferente de Nigéria, é, que eu acho que eu deixei escorregar, eu não acho que eu deixei. o A gente vê a Sandra... Duas vezes sainha, saindo numa temporada porque foi posta numa swap e faz parte do jogo e a gente tem que estar tá vulnerável a isso e tentar lidar com isso da melhor forma. É, saio orgulhoso do meu jogo hoje, sabendo que, saio na porta da de muito triste, mas sabendo que eu fiz o que eu podia fazer. Isso eu não, é, não fico ressentido. Queria muito Sim. dar, queria muito poder... Participar, que ia ser um outro momento do meu jogo, ia ser uma nova oportunidade, ia poder mostrar outras coisas, e blá, blá, blá, blá. Mas é isso, tá posto, foi colocado essa twitch desde o começo, todo mundo sabia que ela podia acontecer, todo mundo sabia que ela estava ativada, todo mundo sabia tudo, e eu estava vulnerável a ela. Então é isso, segue a vida como eu poderia, como eu poderia ter saído não só por uma troca dessa, como eu poderia ter saído, sei lá, a mim. E a Arilo ter votado em mim. É, eu ter sido o boto da Yarilo achando que eu tô lá arrasando e na verdade não, ou eu posso ter saído porque alguém usou um ídolo certo e eu saí lá na Yarilo, ou vice-versa dentro das horas, enfim, são twists que o jogo estão aí para ser colocados e para movimentar o então, jogo é mesmo. Que fazem parte do jogo que podem acabar causando a sua eliminação. Exatamente. Então eu não acho que... Eu fico triste e acho que agora, com a movimentação do jogo, eu acho que é assim, como eu te disse, as outras eliminações antes da minha, elas tiveram muito peso em termos de elenco, porque foram nomes que de muito peso, de muita carga, de muitas é, ligações e analogias e pessoas muito fortes, que já foram longe em outros jogos, que já jogaram muito bem, é todo aquilo que tem no cast hoje. Então, foram nomes fortes que saíram, mas que movimentaram um pouco no jogo. Talvez a pessoa que mais movimentou o jogo nisso, talvez tenha sido... O Pamplona, que foi FB, então tinha acabado de começar, mas foi uma grande mudança. O Lindo, por causa da questão do que aconteceu na Mukoshi. É... O Ramon, muito por conta do punitivo, então tipo, meio que isso, mas a mim eu acho que foi o que escancarou mais coisas, principalmente porque tava na porta da Bunch. Sim. No máximo mais um CT, entendeu? É... Então acho que foi isso que aconteceu a gente vai ver coisas acontecendo a partir de agora e muita gente ainda segue no escuro sim pessoas inclusive eu acho que tem pessoas que acham que estão muito bem articuladas e que correm tem muita chance de sair no no jogo é, é, por ele... conta disso é exatamente que por, por, se não a ligarem a lanterna podem ser pegos de surpresa. Sim. Amigo, uma outra questão que eu queria saber de vocês. Assim, eu acho que quanto mais longe você vai no jogo, quanto mais perto de alcançar suas metas você fica, mais a repescagem é, pode trazer aí uma... mais Um tesão pela repescagem pode ser mais mais assim acentuado. É, não sei se a repescagem vai ser ativada no exílio, ou se a gente vai ter só lá na frente, porque eu acho que isso é de uma certa forma estratégico também, o momento é que você traz um voto a mais para o jogo que agora é júri, né agora o júri começa então a pessoa que volta da repescagem é um voto a mais para o jogo, que pode fazer toda a diferença dependendo do equilíbrio de forças né? na fusão, mas você acha que as pessoas que estão sendo eliminadas mais agora, mas a partir assim, de você ficar muito pertinho da Merge e o pessoal que vem agora, você acha que eles vão estar com mais sede de voltar na repescagem do que o pessoal que foi eliminado lá no começo? Olha, em geral eu tive a opção de repescagem também e eu fui FB. Desculpa, gente, Belinha. É... O que eu acho, tá? Eu acho só que as, a forma como você lê a repescagem nesses momentos são muito diferentes, tá? Por exemplo, quando eu fui FB, eu vou tentar resgatar aqui qual o sentimento que eu tinha, que era eu precisava me mostrar para o jogo. Só que eu sabia que eu tinha perdido muita coisa e que muitas ligações teriam sido feitas e teria sido muito mais difícil. É, então eu estaria lá muito mais para me provar, principalmente num de chance, que as pessoas estão aqui para se provar. Então, potencializa por isso. Uma pessoa igual a mim, que saiu o último eliminado antes de uma merge, ela tem um significado diferente. Ela tem um significado de sim, querer me provar, mas talvez ela tenha um algo a mais do tipo: eu quero estar próximo, eu quero poder ajudar meus aliados, eu quero poder continuar o jogo que eu já comecei, eu quero é, poder me vingar da pessoa que me traiu. Eu posso ter vários significados, várias formas e vários motivos pelo qual essa repescagem se torna mais. É, mais necessário, que eu busque mais exatamente porque eu quero mais ela eu acho que o que muda é isso eu acho que o, o, o motivo pelo qual cada pessoa vai, cada cada um deles que foram sendo eliminados foram somando motivos é, então eu sou o nono eliminado eu tenho nove motivos, o campeona talvez só tenha um ou dois é, e aí as pessoas foram somando os motivos, e é normal isso então acho que uma repescagem chegar agora ou chegar só no F7, que é o planejado é... F7 eu acho, posso estar falando besteira mas eu acho que é isso, minha memória não é o meu grande parte é... então se for, vai mudar e vai mudar o peso de cada um desses motivos pelo qual as pessoas ganharam então pode ser que chegue lá no F7, todas as pessoas que são meus aliados já saíram ou não, todas as pessoas que eu queria ver fora já saíram tipo, e eu vou estar duelando com elas, então muda os motivos mas eu acho que cada pessoa, cada quanto mais perto da mão, mais motivos você soma para buscar essa repescagem. Legal, amigo. É... Você, você falou, né? De quer dizer, você sai agora, ainda há seis meses atrás você estava jogando e, e etc. E você descobre que vai ter uma temporada da second chance. Você sabe que você está elegível. Você sabe que você é um nome que podia ter, ter, ter... Podia ter feito acontecer mais em, em, em Tortuga, embora fosse a temporada mais recente. E teve algumas pessoas que até tinham dúvidas se ia ter gente de Tortuga, justamente por ser tão recente. Mas quando você recebe o convite, é, você tipo, aceita imediatamente? Você estava você tava muito na energia? Ou você teve que pensar? Você remoeu a coisa aí dentro de você? Como é que foi? Sim. Amigo, eu estava jogando IF quando eu recebi o convite. É... Eu não esperava que eu fosse receber. É... Se eu fosse elencar pessoas de tortuga para voltar, eu não seria uma delas. É... Mas é o que eu falei: eu subestimo, eu talvez me subestime mais do que eu deveria. É... Não esperava que fosse eu. Foi um convite muito bom. E aí a gente entra naquela questão do ego. É... Era uma temporada importante para o VD o VD Pessoa e o VD Survivor VD, é... é uma temporada comemorativa, é uma temporada, assim como Lendas foi, assim como os All Stars são, é... que tem um peso e tem uma carga. Então, é... eu aceitei de cara, mas foi um aceitei do tipo... É eu vou me arrepender disso depois. Por? Uh, então, é. <risos> sei como é. é. Até pelo que se falava, pelo que as pessoas esperavam, o que as pessoas não esperavam da temporada, o que muito se falava antes de sair as twists, sair o tema, sair tudo, o que as pessoas esperavam da temporada. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, Assim, o meu sentimento é muito esse, de que quando eu aceitei, eu estava convicto da minha decisão, não me arrependo. No começo do jogo, eu me balancei muito, conversei muito com o Vini, conversei muito com o VD, conversei muito com a moderação, com o jogo já rolando, é, sobre sentimentos, sobre minhas vontades, sobre o meu momento de vida. Mas eu aceitei e ia fazer jus a isso, porque eu também sei que muitas pessoas queriam estar aqui. Então, é. tem mais um. Mas um sintoma, amigo, do, de, de, de quanto você às vezes se subestima. Porque quando eu pensava no cast de Tortuga e eu acompanhei muito de perto por conta do chá, você era um dos nomes assim, que eu falava, cara, se for voltar era, Eram os dois ou três nomes que eu achava que tinham mais chance, assim. E você era um desses nomes. Para mim, você era um, um fortíssimo candidato a voltar de Tortuga, desde que eu fiquei sabendo da, da questão do Secantins. Enfim, né, amigo? Você pode falar agora que você foi. Por enquanto, né? Temos mais uma temporada aí em 2020, mas por enquanto você é a única pessoa que jogou duas temporadas do 10 anos do Vendedor. Né? Muito bom. Exatamente. Vamos então soprar nossas velhinhas, amigo, que você recebeu três também. Edu recebeu três velhinhas da tribo nova, da Zória, que foi, enfim, a tribo que o eliminou, não é? Estamos ansiosos aí para ver o que, que ele tem a dizer. Pode soprar a velhinha aí do arroba1. O que, que você tá. deseja? Do arroba o que eu desejo. Eu desejo que ele tome um blind, mas se ele não tomar, eu desejo que ele ganhe. É, eu acho que eu cheguei a falar essa mesma frase para ele, então ele vai saber que foi para ele. Desculpa fazer isso, mas é, é importante que todo mundo saiba que isso foi falado. Eu espero que ele tome um blind, mesmo. Mas se ele não tomar, eu espero que ele ganhe. Porque uma coisa vai estar muito ligada à outra. Muito bem. Eu quase falei o nome, eu ia falar o nome agora. Não percebi. O <risos> arroba dois. O arroba dois. É... Olha, eu não tenho muito para falar sobre essa pessoa. Muito. Não tenho mesmo. É uma das pessoas que mais me impressionou no jogo. E é uma das pessoas, como eu não tinha critério de avaliação sobre ela, eu nunca parei para fazer um critério de avaliação de avaliação sobre ela, eu fui pego de surpresa e realmente fiz uma análise igual um, uma pessoa que você conheceu agora. Então, eu acho que é, o que eu tenho para falar para ela é... Espero que esteja tudo sob controle, porque... É, é, é, é até difícil conseguir falar sobre essa pessoa. Muito bem. E o arroba 3? Eu acho muito bom que o semblante de vocês muda de um arroba para o outro. É tudo. É é... <risos> é... Eu só falar para você que eu passei essa... esse vídeo inteiro pensando no que eu ia falar e até agora eu não decidi, mas vamos lá. Agora chegou a hora. Eu acho que o que eu tenho para falar para essa pessoa é que não vale tudo para ganhar Survivor. É... E para não valer tudo para ganhar, na minha opinião, não vale tudo para ganhar Survivor. É muito difícil julgar uma pessoa que acha que tá tudo bem fazer qualquer coisa para ganhar Survivor. É... Eu só acho que, para mim, é muito difícil entender um jogo desse. Quando eu tenho muito mais a perder, quando eu me choco contra outras pessoas, do que quando eu simplesmente me entrego a elas. Eu acho que dá para entender a diferença de você se chocar e você se entregar a elas. Então, eu acho que é, eu depositei muita coisa nisso, nesse jogo e na nossa relação, e eu paguei um preço por isso. Mas isso diz mais sobre mim do que sobre as suas ações, porque as suas ações já eram esperadas. Então, é, por, mim, por isso que é... Mas é muito difícil falar sobre isso, porque para mim não vale tudo para ganhar survival. Então, é isso. Muito bem. Os recados estão dados. Agora que nós voltamos à era, você que estava com saudade, voltamos à era dos chazinhos com mais de uma hora de duração, batemos os 60 minutos. É você pode iniciar suas considerações finais, amigo. Mandar um beijo para seus fãs, para tá seus bom. amigos. É, eu queria fazer, falar duas coisas principais aqui nesse final, que eu já estava pensando antes. A primeira delas é que uma conversa que eu tenho muito, principalmente com a Gabi Davi, a gente teve, ela estava aqui no dia da, da estreia, de, comigo na casa, na estreia de, de Survivor Ucrânia. É, para mim, o mais estranho do mundo dos jogos é o quanto a gente acredita nele e o quanto ele tem sentido para gente é, e eu me incluo nesse na gente só que é, cada pessoa e cada pessoa nova que chegar e cada pessoa antiga que já não tá mais com a gente é, que abriu mão que não joga mais que não se envolve mais enfim é, tem um peso diferente para o que representa então, é, aquilo que a gente falou de ego, aquilo que eu falo de não valer tudo para a survival, é, o que representa essa comunidade para a gente, ela está muito além de um jogo. É, por mais que a gente viva de jogo, ela está muito além disso. Então, é, tomem sim as decisões baseadas no que vocês são como pessoa, no que vocês acreditam ser como pessoa. E se se a sua pessoa é mandar todo mundo tomar no cu, tá tudo bem seja a pessoa que você quer ser pro jogo, se entregue para ele, porque isso vai guiar muitas pessoas e vai deixar que muitas pessoas que talvez não batam um santo com você se enganem com isso, uh, se enganem com você. Então essa é a primeira coisa que eu falo, é diretamente para as pessoas que estão no jogo, porque é quem provavelmente vai ouvir isso, mas serve para a comunidade como um todo. É, e a segunda coisa você é... Você tá achando que a gente não tem audiência fora do cast? você tá muito enganado, Eduardo Rodrigues. Audiência, é... comenta aqui. Marque aqui o Eduardo falando que vocês estão assistindo e não estão no cast. Por favor. <risos> e, por último, é que o jogo não acabou nem para quem foi eliminado. Então, lembrem disso. Talvez a gente não sabe se vai voltar uma pessoa na repescagem ou se vão voltar duas ou se vão voltar três, ou se não vai ter repescagem, porque, sei lá, vai acontecer um kit generalizado da repescagem, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. É... Então, lembrem que, diferente de... da maioria dos outros jogos, você precisa pensar em muito mais variáveis. E muito mais variáveis inclui também os queridinhos, porque tem muito poder lá, que está sendo... É... que está sendo... que você sabe que existe e que pode ser ativado a qualquer momento. Então, leve em conta isso também. O é. jogo só termina quando acaba. Até lá, você está 100% vulnerável ao que ele pode te oferecer. E não se esqueça disso e não seja uma planta arrastada. Muito... <risos> muito bem, Ricardo, mais que dado. Amigo, da minha parte, eu acho que eu já falei muito do que, do que eu penso sobre você, sobre seu jogo, a sua trajetória, durante a, a entrevista. Eu acho que você é uma pessoa muito gostável, muito torcível, assim, sabe? A gente fica... É, você, eu, desculpa eu acho que... gente pelo flop a culpa não é minha, a culpa é das pessoas que me eliminam eu odeio quando as pessoas chamam a própria eliminação de flop porque, ai eu odeio, não gosto as pessoas tem que falar <risos> do jogo, entendeu? Por, por, quem tem que pedir desculpa é as pessoas que estão lá que se eliminaram, não é você que sabe. exatamente <risos> brincando. Mas eu concordo com você eu vou, eu vou encerrar é, ref, é, reforçando uma coisa que você falou sobre o mundo dos jogos ser mais do que os jogos, né? especialmente acho que esse, esse esse papo faz muito mais sentido ainda numa season como essa, um Second Chances, em que as pessoas escolheram continuar aqui com a gente, porque numa season de novatos tem sim as pessoas que vão ali, vão jogar, vão ter experiências e vão seguir com a vida delas, as pessoas que escolhem ficar, a gente acaba criando uma comunidade e a gente já viu aí muitos exemplos de situações em que essa comunidade se expande para as nossas vidas pessoais, para os nossos apelos, para as nossas demandas enquanto sociedade também. Então, acho que isso que você falou é um ponto muito importante. Não vamos nos esquecer, né? Dentro de uma comunidade, é claro que a gente tem pessoas que são diferentes, pessoas que às vezes não se gostam tanto, mas esse senso de comunidade ele ele é muito valoroso e eu acho que a gente tem que aproveitar do melhor que ele pode oferecer para a gente, que é a gente se manter aí é, como uma força coletiva massa, para coisas que são interesses coletivos nossos e que eu acho que todo mundo que está assistindo sabe quais são essas coisas. Isso, e cuidem das outras pessoas. As pessoas hoje elas podem estar tá sendo seus rivais dentro de jogos, mas amanhã eles podem não ser e amanhã eles podem precisar do seu abraço e amanhã você pode precisar do abraço deles. Então, cuidem das pessoas que estão aqui. Muito bem falado. Gente, espero que vocês tenham adorado. Primeiro chá. Há muito tempo que eu não bati uma hora no chá. É, é sinal de que a conversa foi boa. Para mim, passou voando, espero que para vocês também. Tá Merge bem. tá aí, tá chegando. É, vamos ver o que acontece agora. Eu acho que vai ser uma confusão danada. Eu não queria estar na pele das pessoas, mas tô aqui ansiosíssimo para receber o meu primeiro convidado Eu queria. <risos> É isso, amigo. E, gente, Deixa. até o próximo chat. Tchau, tchau. tchau.